Uma das minhas maiores dificuldades no início foi a incerteza. Eu não tinha o apoio dos meus pais, mas depois de tudo isso se ajeitou e hoje eles me apoiam e vibram a cada conquista. Saúde, boy, drink. Uma expressão que eu uso muito, né, matar ou morrer Porque não importa Nigga, o que aconteça, eu sempre entro para dar meu melhor E hey. eu acredito estar bem para deixar tudo de mim representadores todos que acreditam e me apoiam